Agora você pode! A Unifev está cheia de descontos para você. A mesma qualidade de ensino com mensalidades que você nunca viu. Tem descontos para quem está chegando, segundo curso, para quem indica os amigos e muito mais. Um dos melhores centros universitários do Brasil. Laboratórios, complexo poliesportivo, hospital veterinário, em dois campi, além de ser nota máxima no MEC. a melhor escolha só depende de você. Vem para Unifev! Vestibular dia 27 de outubro.